Opa, fala aí, De boas, quem fala é o Fox Mano. Então, é, recentemente eu tava revendo uns vídeos antigos, tá ligado? Aquela época de terror no YouTube, ah, mais ou menos pra 2012-2013. Não, não, não, não, não, não, não, não, hoje não tem, intro. hoje não tem, não tem, não, não, não. não, não. Não tem.. Nossa, Cara, muitos bons tempos, velho, meu Deus, eu vou chorar, mano. Bom, continuando o vídeo, né? Era essa a época que tipo Dos jogos de terror, sabe? Que tinha mais audiência, então os canais que gravavam podiam ter bem mais audiência. Tá bom, tá bom. Tava vendo que eu conhecia na época, na verdade eu ainda conheço, né? Chupa minha pega, chupa, chupa minha pega. Tá, tá, sem mais enrolação, né? Eu tava vendo uns um vídeos de, de terror do Godenought, alguns deletados e reupados, né? Do Terror Bionic. Uh, aí eu tive a brilhante ideia de gravar com a minha webcam. Hum, vai ser um vídeo de terror tipo SlendTubs, sabe? Então, é isso aí que vocês vão ver agora <risos> Ai... Ninguém me mata Fala, senhores! De boas aqui em Fala Hell fox mano Tô sem camisa mesmo, foda-se. E é isso aí, mano. Eu vou gravar um jogo de terror mesmo. Ai, velho, isso vai dar merda demais. Só bora. Algumas coisas podem acontecer e revelar o monstro. Este homem, cujo único objetivo era salvar seu filho de uma doença terminal, exigiu que todos que moravam em uma pacata vila pagassem muito mais para continuarem morando. Após não conseguir todo o dinheiro que precisava para o tratamento, seu filho não resistiu e veio a falecer. Em um ato desesperado de insanidade, ele mata todos os moradores da vila e se mata. Eu me recordo de poucas coisas, mas espero nunca mais voltar lá. Galera, esse jogo foi feito por dois canais. Galera, como em grande várias partes do vídeo aparece na TV, da televisão, das casas, é, tá um dos canais que ajudou a fazer esse, esse jogo, né, Na época e o canal me sujei, então é só esses dois canais e é só isso mesmo. pro vídeo, maluco. E... Parece que tem um papel aqui no meu bolso. O que, que é isso? Achei uma lanterna, achei uma bola quadrada, achei o chapéu do seu madruga, achei a vassoura da bruxa do 70 Tá, acabar. Achar uma maleta com aluguéis, achar uma marreta biônica. Tá. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não... Uma chave.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 Caralho, cuzão faz isso comigo não, velho Não tá acontecendo nada Ai Porra, eu aqui. PARA COM ISSO! não mereço isso. O que eu tô fazendo da vida velho? É você Satanás! Que isso seu, seu madruga bombado aqui velho! Ó isso daqui é a pilha. Ah. O que aconteceu? Ah. Não, você é burro, cara. Que loucura! Como você é burro! Que coisa absurda! Meu Deus, eu sou muito idiota. Mano, vai dar muita merda, velho. Eu vou levar muito susto, velho. Vocês não tem noção, mano. Ô, mano, pare esse cagão, caralho. Oi, velho. Esqueleto com. Com esqueleto. E eu sei lá, porra. Hum. Ó a casa do seu madruga. A ah mano, não pensei que era a lanterna Ó oh, chaves de a chiquinha Que lindo, cara Não, não dá pra abrir Ó oh. Pai do Luiz O quê? Não enxergo nada, mano. Hoje eu me sinto foda. Ah, a lanterna tava aqui. Nossa, que é, é verdade. que a bateria da lanterna não vai durar muito tempo também achem ali talvez se eu tirar essas coisas eu possa passar ó oh. <risos> <risos> uh! um mil grau aí, ó. Caralho, que é isso! Vai, vai, isso comigo não. Isso. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Que? Você não conseguiu sobreviver. Aperte para pra tentar novamente, mano. What the fuck, véi? Que lugar estranho. Parece que tem um papel aqui no meu bolso. Que que é isso? Será daqui é a chave de lá? Ah bola quadrada Já peguei um item Dois né Acho que é assim Acho que a marreta biônica vai ficar oh, Filha da puta Tinha me esquecido disso mano Mas é assim Eu acho que o último vai ser Opa você, o catanás desse vídeo, mas é isso mesmo, eu não sabia o que fazer e o seu barriga veio correndo atrás de mim e eu fiquei com um preguiça de fazer mais um, então, e também o vídeo vai ficar muito longo, e dar muito trabalho na edição, então o vídeo vai ser isso mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado mesmo, de coração, e é isso aí, fica com o finalzinho do vídeo. Pô cara, de novo, cara! Pô, cara! Não vendo, cara! Ai, mas eu não sei como vou passar desse jogo, então. É! É isso mesmo, eu sei o que eu vou.